Well, boys, we hit the jackpot this time. Hey, hoops! Urano gang, eh. Told the book, yeah, my man, she got love. It's a trip, it's a thing, you ocean. Enquanto eu tenho um oceano Eu tô borrado e a maniga tenissei, eu nem sei Eu tô nas nuas como a, a flutuar flutua Quem é braços no meu feed É só hera atrás de mim, eu tô bem Drogas na minha street Não tem como que essa nigga Vem além Tem um fantasma tipo que vem é do além Eu junto manique pra comprar mais o gente só tô chanado, deve ser da minha bom man. Minha bom man, yeah. Oh, oh, eu já não posso parar Minha cabeça tem nuvem, já não quero mais voltar A minha velha só reclama, calma, vou recompensar Eu te juro que ainda vou te por dentro do ferrar hum, nem sei quem eu me inspirei Só sei que eu já mudei Eu não pus o pé na estrada Não sei o que dá pra fazer Se o vosso grupo aquece, é então nós vamos enroflexar Nesse mundo tá distante, minha cabeça tá nas nuvens Continua a zagueirar, mesmo assim vou fazer cast Já não sei o que se passa, tua baby tá maluca Tá sempre a me ligar, mas eu nem quero atender visto que eu tô no volta, parei no mesmo lugar Tô na mente da tabete, mano, não vás entender Já nem dou a milho, se eles falam mal de mim Pus o foco no motor já toquei, okay, tudo bem Fiz o hit, eu sou pra gastar moquete yeah. Todo pouco que a minha mente chega lá Desde o drip enquanto tem tenho um oceano Só tô borrado e a maniga te nem sei Eu tô nas nuvens como é que frio do ar Quem lembra no meu feed Eu sou herda atrás de mim Drogas oh, Na minha street né? Como que essa nigga vende além Muito pouco que a minha mente chega lá Quem é se drip quando eu tenho um oceano Eu tô burrado e a minha nigga